Gente, muito boa noite. Estamos começando mais uma live. É, a intenção era termos feito essa live já na semana passada, é, mas infelizmente, logo depois de há duas semanas atrás, temos feito aqui a live de lançamento de pré-venda do, do livro Revelação, Caminho para a Realização. Eu já, no dia seguinte, comecei a apresentar sintomas é, é, do Covid, tive que me isolar, testei positivo, e, e agora, duas semanas depois, apesar de ter encerrado aí esse, esse ciclo de quarentena, é, eu espero que eu consiga falar bem normal aqui. Não tive falta de ar ao longo desse período, mas tive uma tosse seca muito chata que ainda não foi embora completamente. Né? Então, é, não faço ideia o que vai ser falar mais tempo, é a primeira vez que eu vou fazer isso. E espero que dê tudo certo e que a gente não precise acelerar é, é, a live. Tenho certeza que vai ser um tempo abençoado. Eu agradeço né, a manifestação de, de carinho, de solidariedade, de oração de tanta gente é, que soube é, é, o fato da gente estar com convite, manifestou é, as orações, né, aquela intercessão, aquele carinho. Isso, isso é muito especial. Muito obrigado. Bom, estou muito feliz que essa semana já está chegando. O nosso livro, Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. É, esse livro está saindo pela editora Quatro Ventos e é, vem com uma mensagem que eu acredito que ela é muito, muito importante. Já na live anterior, trouxemos um pouco da base bíblica, né, daquilo que deu assunto ao livro, né, que determinou o trilho do livro. É, o, o, o, a declaração lá de Daniel, é, é, capítulo 11, verso 32, que diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Nós trabalhamos a ideia de que o conhecimento de Deus afeta quem nós somos e afeta também aquilo que nós fazemos. Né? Trabalhamos aqui o entendimento de que toda revelação que nós temos de Deus vai gerar em contrapartida uma revelação a respeito de nós mesmos. E essa revelação a respeito de nós mesmos que vai, né? é, é, assim como a gente tem o um impacto da nossa identidade a partir dessa revelação, eu acredito que é o um momento como, eu diria de uma forma consequente, inevitável, a gente também vai experimentar né, uma, uma ação de Deus, não só nesse, nessa questão do entendimento da identidade, mas da produtividade. É, muitas vezes, quando falamos a respeito de serviço, eu percebo que as pessoas... Né, agem e pensam de formas muito variadas. Alguns acreditam que talvez uma pequena elite espiritual, uns poucos escolhidos foram chamados por Deus para trabalhar e que o restante né, foi é, é, colocado no corpo de Cristo apenas para consumir, apenas para ser servido, isso não é verdade. Todos nós fomos chamados para alguma expressão de serviço nem todos têm os mesmos chamados para os mesmos ministérios, para os mesmos dons, mas todos foram chamados a servir. E a verdade é que a única forma de servir com relevância, né, de viver algo impactante nessa área da realização, é quando tudo isso nasce a partir de uma revelação. Agora, a falta de revelação de Deus ela vai gerar o, o, o, o efeito reverso, contrário. Então, por exemplo, um, um exemplo que nós podemos citar é aquele da parábola dos talentos, em Mateus 25. O Senhor Jesus fala a respeito de três pessoas a quem foram distribuídas porções diferentes né, de um valor monetário. A expressão talento na cabeça de alguns é só um, um dom, uma habilidade, mas na linguagem bíblica, ela, na verdade, é uma referência a um valor financeiro muito grande, muito alto. Então, é, mesmo aquele ganhou um talento, né? às vezes a gente pensa, comparando com o que ganhou dois, cinco, que, é, é, que ele ganhou pouca coisa. Não, esse, esse um talento também era é uma alta soma é, é, de valores. Acredita-se né, que um talento é, valia cerca de 6 mil denários, ou seja, isso chegava a dar 20 é, é, é, anos aproximadamente de trabalho de um, do salário de um trabalhador normal para você ter uma ideia, uma, uma ideia do montante. Aí, o que, que acontece? Nós vemos o Senhor Jesus no final da parábola, elogiando os dois primeiros, porque eles foram fiéis, porque eles multiplicaram. Mas nós vemos o Senhor confrontando o último servo e chamando ele de servo mau e de infiel. Nós precisamos, de fato, entender que o Senhor tem uma expectativa de que a gente possa produzir com tudo aquilo que Ele nos confiou e que essa não produtividade é chamada na Bíblia de infidelidade. Né? Eu costumo dizer que alguns acreditam que, em vez de uma grande comissão, parece que nós temos da parte do Senhor Jesus só uma grande sugestão. Olha, se você puder, se uma hora dessa você estiver de boa, fazendo nada, e puder me ajudar a trabalhar um pouquinho para mim, eu ficaria feliz, agradecido, quase como se o Senhor Jesus tivesse dado um hashtag Fica dito nós recebemos uma comissão de proclamar o Evangelho. É lógico que nenhum de nós vai fazer tudo sozinho, mas né, o, o conjunto, a soma de nós, com todos trabalhando, funcionando cada um no seu lugar, no seu dom, naquilo que Deus lhe confiou, isso vai fazer toda a diferença. Agora, pergunta, por que aquele servo é, infiel não trabalhou como deveria? A palavra de Deus diz que a, a leitura que ele faz para o seu senhor é terrível. Ele diz, eu sei que, que o senhor é alguém que é, é, é, semeia, é, é, colhe aonde não, que o senhor é rígido, que o senhor é isso, aquilo, então eu tive medo. Ou seja, a falta de uma revelação do entendimento de quem é Deus como nosso senhor, como patrão, foi que gerou nele uma incapacidade de entender quem ele era, o que ele poderia fazer e como ele poderia corresponder com Deus. Então, quando eu olho para as escrituras, eu percebo que é, é, esses princípios eles vão se repetindo. Né? Nós precisamos, de fato, compreender a nossa identidade. Precisamos entender como Deus nos vê e precisamos nos ver corretamente a partir da revelação que nós temos de Deus. E isso, com certeza, vai desencadear. Né? É, é, é, inevitavelmente, eu diria, vai desencadear essa capacidade de produtividade. Né? Produtividade dentro do reino de Deus. Obviamente, não estamos falando né, de um relacionamento com Deus que é baseado só em serviço, mas que, inevitavelmente, também se expressa em serviço. E acredito que, para que a gente possa funcionar de maneira correta, né, nós vamos precisar entrar nesse lugar de revelação de quem nós somos em Deus. Essa revelação, eu falei há duas semanas atrás, ela envolve dois aspectos. Né? Nós temos aquele aspecto é, que poderíamos destacar, por exemplo... É, da revelação boa, uma revelação espiritual, e temos aquele outro aspecto, que é a revelação natural. Na verdade, as nossas limitações mesmo, quem nós somos, humana e canalmente falando. Agora, mesmo quando Deus traz à tona a revelação de quem somos, Nesse aspecto humano e falho, nunca é para simplesmente dizer que a gente não serve. Né? Quando a palavra de Deus fala a respeito de Elias, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A Bíblia diz, mas ele orou e os céus se fecharam. Ele orou novamente e os céus se abriram. A palavra de Deus mostra alguém como eu e você, com falhas, não para passar ou transmitir a ideia de que por causa das falhas não podemos, mas é justamente o contrário, apesar das falhas podemos, o apóstolo Paulo destaca que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, mas diz, não eu, mas a graça de Deus comigo, então uma das coisas que trabalhamos também nesse livro, é essa consciência de capacitação, né, o que é que Deus pode fazer por cada um de nós, o senhor Jesus foi claro com os discípulos, falou, olha, quando vocês forem é, é, é, colocados diante de reis para testemunharem, não se preocupe com o que ou como vocês vão falar. Ele diz, porque naquela hora vos será dado o que falar. Não serão vocês falando. Será o Espírito de vosso Pai falando por meio de vós. Então, o que o Senhor Jesus estava dizendo é que eu e você podemos cumprir tarefas que não dependem necessariamente de habilidades humanas, mas eu e você deveríamos, na verdade, era aprender a confiar né, que o Deus que nos chama Capacita. Quando Deus começa a falar com Moisés, lá na Sars, né, dizendo, olha, você vai libertar o povo de Israel, e ele começa a apresentar dificuldades, ele começa a dar desculpas. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Eu costumo dizer que se você quer né, é, é, é descobrir como tirar Deus do sério, é só ficar dando desculpa, é só ficar dizendo para ele que você não tem a menor condição de fazer aquilo que ele está pedindo. O que é uma acusação séria contra o próprio Deus, contra o próprio caráter de Deus? Porque se Deus está dizendo a Moisés, eu te chamei, eu te capacitei, eu vou ser com a sua boca, eu vou te ensinar o que você né, deve dizer. É, é, é um momento onde a gente imagina que Moisés, quem quer que seja, Jeremias, que vai dar os mesmos tipos de desculpa, deveria estar dizendo: Senhor, se o Senhor está falando, a tua palavra é a verdade, o Senhor é Com certeza eu posso acreditar nisso mas muitas vezes nós relutamos, e a falta de realização né, de muita gente, começando desde essas histórias do Antigo Testamento, se estendendo até pelo Novo, elas muitas vezes estão relacionadas com a falta de compreensão de quem Deus é, e de quem nós somos nele. Então, a ideia do livro é trabalhar muito forte essa questão de identidade. Né? É lógico que a gente também procura apresentar, em alguns capítulos, é, é, aquela visão necessária de equilíbrio. Por quê? Existem aqueles que entendem tão profundamente que é aquilo que eles são em Cristo, e de repente eles começam meio que a negar aquela parte ainda humana, natural, que não foi trabalhada. E alguns acabam se enchendo de orgulho, como né, é, é, é, muitas vezes deixando de enxergar a sua necessidade de tratamento de Deus e da dependência do Senhor. Por outro lado, quando enxergamos também a fraqueza e não só a força no Senhor, nós aprendemos a depender de Deus. Nós lembramos que não diz respeito a nenhum de nós. Eu gosto muito de uma frase que eu ouço bastante do meu pastor, pastor Abe Uber, ele costuma dizer, não é, é, é, é por causa de nós, é apesar de nós. Quando vivemos as manifestações da graça, o, o, o socorro do alto, é precioso demais né, experimentarmos esses resultados com a ação e a intervenção de Deus. Eu gosto da maneira como o apóstolo Pedro, por exemplo, referindo-se a Paulo e ao seu ministério, fala da sabedoria que lhe foi dada. Em outras palavras, ele não estava apenas dizendo Paulo era um cara muito inteligente, uma mente brilhante acima é, é, do seu tempo, ele fala de uma sabedoria que lhe foi dada, dada por quem? Por Deus. Nós precisamos entender que os recursos que nós precisamos para o serviço são, na verdade, recursos espirituais, que nos são disponibilizados pelo próprio Senhor. Né? Então, trabalhamos muito essa ideia de não pensar de si nem além do que convém e nem a quem do que convém. O apóstolo Paulo ele escreve e, e ele diz exatamente isso aos romanos que cada um de nós deve pensar de acordo com a medida de fé que Deus repartiu com cada um de nós, né? Que não podemos nos achar melhores, mas também não devemos nos achar inferiores. E acredito que esse desafio, né? Ele requer de nós uma visão bíblica abrangente, completa. E nós gastamos no livro dois capítulos falando só sobre não pensar além e não pensar a quem do que deveríamos. Bom, é, eu gosto muito de, é, é, quando menciono a respeito de um livro, é, é, compartilhar aquilo que nos levou a entender e a compreender, né, a, a, aquela visão geral, o trilho, vamos dizer assim. E na minha própria vida, eu posso dizer o seguinte, que o entendimento, né, essa, essa revelação de quem Deus é, ela trouxe um impacto muito grande na minha própria vida. Né? Aos 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo e, de repente, né, uma nova dimensão de relacionamento com Deus começou é, é, a, a, a, a ser manifestada na minha vida e foi algo surpreendente. Em primeiro lugar, a própria compreensão da palavra. Né? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele nos guia a verdade. E ele começou a abrir os meus olhos para entender o que a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, a respeito do próprio Deus. Muitas vezes eu olhava para Deus, né, talvez um pouco parecido com aquele é, servo infiel que, que tinha medo. Mas à medida que eu comecei a entender o amor de Deus, né, o plano personalizado de Deus, a intenção de me incluir no projeto dele, quando eu comecei a entender que tudo isso revelava o coração amoroso dele e aquele medo começou a diminuir, o desejo de servi-lo, a capacidade de acreditar que eu poderia fazer isso sem falhar, tudo isso começou a ser parte de um processo, de uma grande mudança dentro de mim. E quanto mais eu entendia quem eu era em Deus, né, mais eu tinha a capacidade de acreditar no que eu poderia fazer com Ele. Então, comecei a evangelizar nas ruas. Eu lembro que as primeiras abordagens que eu fazia né, para falar de Jesus para as pessoas, eu tremia que nem vara verde. Mas eu comecei a ver... Perdão. <risos> eu comecei a perceber né, que a própria ação de Deus, ela foi me fortalecendo, ela foi me enchendo de coragem. Eu lembro de uma pessoa para quem comecei a pregar o Evangelho, e ele não, não conseguia me, me entender, me interrompia toda hora, aceitou Jesus umas dez vezes, mas era evidente que aquilo não, não produzia nenhum resultado, porque estava muito bêbado aquele senhor em algum momento me deu uma, uma indignação, algo que veio lá de dentro. Eu botei a mão na cabeça daquele senhor e eu lembro que eu falei, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que o efeito da bebida cesse agora. Né? E eu falei aquilo assim, com tanta fé, com, com tanta autoridade, Falei eu exijo que esses sintomas desapareça agora e de repente o cara, né, ele levou um susto, ele olhou para mim e falou, o que, que você fez comigo? Né? Ele ficava dizendo assim, eu tô careta, ó, parece que a bebida sumiu da minha cabeça. Eu falei, isso é o poder de Deus, agora você vai me ouvir, você vai me entender e vai receber a Cristo. E depois eu mesmo estava me perguntando de onde saiu aquela autoridade, de onde saiu aquele impulso, como que isso funcionou, como que aquele homem ficou simplesmente sóbrio de uma hora para outra. Muitas vezes, pregando o evangelho para essas pessoas na rua, foi quando eu comecei a ver as primeiras manifestações de gente ficando endemoniada, mas via também a autoridade do nome de Jesus funcionando. E o que eu posso te dizer é que ao longo de toda a minha caminhada com Deus, quando as pessoas perguntam, pastor Luciano, é, o que, que o senhor acredita ser assim tão importante e necessário para que as pessoas possam ser frutíferos no reino de Deus? Né? Possam assim cumprir o seu chamado, os seus dons, e é, é, é, eu, tenho, eu tenho voltado recorrentemente nessa tecla. Nós precisamos de um conhecimento mais profundo a respeito de Deus, porque a revelação de quem Deus é, vai produzir uma revelação de quem nós somos. Né? E quando essa revelação afeta e define a nossa identidade, isso também vai afetar e definir a nossa produtividade no reino de Deus. Então, quero te encorajar, o livro já está... Né, em em pré-venda, a partir da segunda-feira começa a ser despachado para todos aqueles que estão comprando esse momento de pré-venda. Nós estamos é, prometendo aqui: vamos enviar um exemplar é, autografado, é, frete grátis. A gente tivemos um problema técnico aqui e pelo menos deu para retomar aqui. Peço, peço perdão e vamos vamos seguir trabalhando aqui a, a ideia né conhecer a Deus afeta a nossa identidade nossa produtividade quando falamos de produtividade é, alguns às vezes têm aquela reação né quase como se a forma como nós vamos relacionar com com, com Deus é, não envolva necessariamente trabalho né nós precisamos de fato entender que Deus espera de nós serviço e precisamos de uma verdadeira reforma na nossa teologia de serviço. Né? E eu quero, de fato, encorajar você. Estávamos falando, antes de ter o problema técnico aqui, que nós estamos com um formato é, é, é, novo sendo aplicado na nossa loja, onde você pode comprar em até 10 vezes sem juros. Né? Então, de repente, é, é um momento onde você pode aproveitar para, além de comprar um exemplar do, do livro Revelação, Caminho para a Realização, acrescentar também na sua compra já o livro X, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu, um material fantástico do John B. V. E você pode também adquirir mais livros né, e de repente está abençoando as pessoas. É, eu sempre comento aqui, eu não tenho nenhum ganho pessoal com a venda dos meus livros, a gente reverte isso tudo para os projetos do próprio Ministério de Ensino, então você que nos acompanha, que tem sido abençoado, saiba que ao adquirir o livro, além de abençoar você ou quem quer que seja, que você queira presentear, né, que que vai ter acesso a, essa, a essas informações que são chaves de entendimento bíblica, é, bíblicos que vão, com certeza, te ajudar. Isso também é uma maneira de nos ajudar a continuar espalhando essa mensagem e tocando a vida de muitas outras pessoas. Né? Eu sei que tem gente me perguntando a respeito dos outros livros, nos próximos meses, nós vamos ter novos lançamentos saindo. Estamos fazendo, nesse momento, a divulgação daquele que... Né, é o um material que já está chegando é, é, é, a partir de segunda-feira. Nós já vamos estar despachando esse material. E você pode aproveitar esse momento de pré-venda. Lembrando que todo mundo compra agora, além do frete grátis, vai receber um exemplar né, também autografado. É... Fica aqui o, o encorajamento, eu tenho certeza né, que esse entendimento vai fazer muita diferença na vida de muitos cristãos. Né? Aliás, como eu disse, recorrentemente as pessoas perguntam, pastor, o que é que o senhor acredita né, que as pessoas deveriam entender melhor a fim de poderem produzir mais no reino de Deus? Eu costumo dizer, essa compreensão de uma revelação de Deus que afeta o entendimento de quem nós somos e daquilo que nós podemos fazer nele. É, eu quero mencionar aqui é, é, algo interessante, porque há uma dinâmica né, na, na, na maneira como Deus interage com essa questão de força e, e, e, e, e fraqueza mostrando quem nós somos e o que nós podemos nele, ao mesmo tempo, aquilo que precisa ser mudado em nós. Quando Isaías, isso eu falei na live anterior, duas semanas atrás, quando Isaías enxerga o seu próprio pecado e diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, Habita no meio de um povo de, de, de, de impuros lábios, a Bíblia diz que um anjo pega uma braça do altar e toca a boca do profeta, dizendo, a tua iniquidade foi tirada. Em outras palavras, o que a gente percebe é que Deus não mostra fraquezas, limitações, erros para nos desqualificar. Ele faz isso para que ele possa nos aperfeiçoar. E para que depois de nos aperfeiçoar, então ele nos capacite a poder servi-lo. Né? Então, logo depois desse toque, é que Isaías vai ouvir a voz de Deus dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós. E de repente, Isaías entende, aí, o senhor está contando com gente como eu, com essas limitações que foram acabadas... Né, a, a, a, acabaram de ser tocados e aperfeiçoados, o Senhor já está contando com gente como eu, é quando Ele pode dar a resposta, eis-me aqui, né, envia-me a mim. Mas tem um texto que me chama muito a atenção na Bíblia, a respeito de como Deus nos vê, que eu queria compartilhar aqui rapidinho com vocês, que está no Evangelho de Mateus. Né? Eu vou ler a partir do capítulo 11, é, é, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, na verdade é um momento que envolve a vida de João Batista. O texto diz assim, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João, o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos, an os coxos andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, impartindo eles, passou Jesus dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas que saístes para ver? ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é aquele de quem está escrito, eis aí, eu envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu olho para essa declaração do Senhor Jesus, eu acho impressionante. Na verdade, vou ler até um pouquinho mais aqui, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, o que todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo, é Elias, que estava para vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? O que é que me chama tanto a atenção nesse é, é, episódio? Bom, nós sabemos que João Batista era o precursor de Cristo, mas agora ele foi preso. Na prisão, ele se encontra em crise. E ele manda mensageiros a Jesus para fazer o um questionamento. É o senhor mesmo que nós deveríamos esperar? Ou devemos esperar algum outro Messias? Isso significa o quê? Que esse homem extraordinário, que foi João Batista, né, um ministério poderoso, ele agora está vivendo um momento de crise. Provavelmente, né, algo que foi aguçado e fortalecido lá dentro da cadeia, lá dentro da prisão. Agora, é interessante a maneira como o Senhor Jesus lida com isso. Em primeiro lugar, a gente percebe que esse João Batista, que tinha dado o testemunho contundente a respeito né, de Jesus, é, é aquele que, sobre quem... O, o, o... Aquele sobre quem Deus me mostrou descer o Espírito como forma né, corpórea de pomba, esse é não apenas o Messias, é o que vos batiza com o Espírito Santo. Nós temos todo aquele testemunho contundente. Né? Ele diz, <coughs> perdão, ele diz: Eu vos dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Bom, depois de tudo isso, agora nós temos o João Batista preso e com dúvidas, né, o que mostra que os homens de Deus são gente como a gente, né, mencionei anteriormente Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, agora, quando ele chega até o Senhor Jesus, né, por meio dos mensageiros, com tudo aquilo, obviamente, ele tá expondo aquela fraqueza, e Jesus enxerga isso, Jesus manda os mensageiros de volta, né, é, com uma exortação, e diz, bem aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, ele estava dizendo aos mensageiros de João, fala para ele não vacilar, fala para ele não recuar. Né? Jesus manda também a mensagem dizendo, ó, diga que os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, em outras palavras ele está dizendo, as profecias a respeito de mim como Messias estão tendo lugar de cumprimento, aos pobres está sendo pregado o evangelho do, né, do reino, não importa qual seja a sua crise. Com isso, o que eu percebo? Que Jesus consegue reconhecer uma fraqueza, Inclusive, um presta atenção no João, dizendo que ele não pode, né, de forma alguma, se dobrar. Mas o que me chama a atenção é que Jesus nunca olha só o lado da fraqueza. Né? É, é, a gente pode destacar que ele enfatiza os dois lados da moeda. Jesus vira para a multidão e começa a perguntar, quem que vocês saíram ver? Um caniço agitado pelo vento? Esse é um termo que fala de inconstância. E se você for analisar João Batista só naquele momento, ele era um caniço agitado pelo vento. Naquele momento, ele estava sendo inconstante. Mas Jesus diz não, né? porque o, o posicionamento de Jesus é como quem diz, eu não vou avaliar o time por uma única partida, em vez de deixar de levar em conta o campeonato todo, a carreira toda. E aqui o Senhor começa a destacar o outro lado. Né? Ele começa a destacar a, a, a, a todas as virtudes, todo o posicionamento é, é, de João Batista, não apenas em termos de conduta, mas do seu chamado, de quem ele era diante de Deus. E é lógico que o Senhor Jesus não está ignorando o fato né, de que ele tem fraquezas, ele manda uma bronca, uma presta, um presta atenção para que aquilo não seja algo que ocupe lugar, mas ele não deixa de enfatizar o outro lado. E esse Deus que enxerga os dois lados da moeda, normalmente, ele coloca a ênfase onde? Não é na parte da fraqueza, e sim naquilo que nós somos neles. Então, entender isso, é de suma importância. Algumas pessoas, às vezes, querem falar da nossa identidade em Cristo meio que para negar os aspectos falhos que precisam ser trabalhados em nós. Nós não podemos evitar isso. Mas nós precisamos entender que, enquanto Deus trabalha esses aspectos falhos, Ele nos convoca para uma missão. Todas as pessoas que reagiram chocadas diante da revelação da santidade de Deus. Gideão, eu vou morrer. Isaías, ai de mim. Né? Pedro, depois da pesca milagrosa, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Todos os três foram convocados por uma missão. Né? Porque o propósito de Deus a mostrar as fraquezas não é descartar a gente é mostrar que, apesar das nossas limitações, ele pode trabalhar em nós. Quando falamos de capacitação, não é só um são para pregar, né? é a capacidade de Deus também nos aperfeiçoar para que a gente se renda corretamente a ele e aos, pro e aos projetos dele. E algo que eu quero concluir aqui dizendo né, é, é que isso é um padrão nas escrituras. Por exemplo, vamos falar de Davi. Normalmente, a gente... É, é, é, lembra de Davi por tudo o que ele fez, mas dificilmente alguém consegue deixar de botar na conta de Davi o pecado cometido né, envolvendo o caso de Batseba e a morte de Urias. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia, né, embora seja muito honesta e não esconda o pecado de Davi, também ela não define por ele. Sabe o que é interessante? Posteriormente, praticamente já não se fala mais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 ele desviou nesse caso, mas foi única e exclusivamente nesse caso. Ele não desviou em nada mais do que o Senhor havia ordenado. A maneira como a história é contada não é só de alguém que falhou. Né? Deus não deixa de reconhecer isso, mas Ele não deixa de levar em conta todos os outros aspectos, inclusive da obediência, né, do posicionamento. Aliás, no Novo Testamento, não se fala do pecado de Davi, ele é chamado de profeta por Jesus, está em Mateus 22, 43, também pelos apóstolos em Atos 2, 29 e 30, ele foi denominado como servo de Deus em Atos 4, 25, referido como alguém de cuja linhagem viria o Cristo, seu tabernáculo foi o único que teve promessa de restauração, como está lá em Atos 15 16, então algo que eu tenho aprendido é essa capacidade, né, de olhar não apenas para mim, mas para as pessoas em quem investimos com esse olhar de Deus. Né? Nós precisamos levar as pessoas a entenderem que a despeito das suas falhas, elas podem ser aperfeiçoadas, elas podem ser usadas por Deus, e esse entendimento só virá à medida que elas vão conhecendo quem é Deus, né, quem nós somos nele, como ele trata conosco, como ele nos enxerga. Isso não é algo que necessariamente muda em fração de segundos, da noite para o dia, mas como parte daquele processo bíblico de renovar né, o nosso pensamento, nós precisamos de fato entender quem somos para que a gente possa é, é, é, funcionar de uma maneira que honre e glorifique a Deus. Eu olho para aquela geração que ficou fora do Egito, né? o posicionamento dos espias que influenciou o restante daquela geração, foi o seguinte, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos deles. Né? Gente que se enxerga de forma errada não entra no lugar da plenitude de Deus, não vive as conquistas que Deus planejou que vivessem. O, o livro de Hebreus, se referindo a esse posicionamento deles, qual era a, a, a diferença entre Josué e Caleb, os únicos homens né, de uma geração inteira que saiu do Egito e entrou na Terra Prometida? Qual era a diferença entre aqueles dois e o resto? Né? Todo mundo tinha o mesmo Deus, todo mundo tinha a mesma promessa, todo mundo estava diante dos mesmos problemas, mas se viam de forma diferente, enquanto a maioria se viu como gafanhoto. Josué e Caleb se viram no lugar em Deus, aquele lugar da materialização da promessa. Eles começam a dizer, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos comê-los, consumi-los como pão, né? o Senhor está conosco, o posicionamento deles foi de fé, agora e o dos demais? Hebreus 3,19 diz... Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Essa incapacidade de se enxergar de forma correta, né, que paralisa, que impede a gente viver as conquistas de Deus, é chamado de falta de fé, de incredulidade. Porque a credulidade só virá pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu lembro que quanto mais eu gastava tempo, desde a adolescência, nas escrituras, e eu começava a perceber né, quem de fato eu sou em Cristo, aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, meu coração se enchia cada vez mais de fé, para poder né, experimentar é, é, é um, um, uma produtividade sobrenatural, diferenciada. E é o que, ao longo hoje de, de mais de 30 anos de ministério, eu posso te dizer, eu tenho vivido e eu tenho experimentado. E quando olho para trás, né, e peço e, e sou questionado, indagado pelas pessoas, pastor, o que mais te ajudou a chegar nesse lugar? Eu respondo sem hesitação, foi o entendimento que nós compartilhamos nesse livro Revelação, o caminho para a realização, né? Aqui a gente trabalha a ideia de descobrir quem você é, vai potencializar os seus resultados. E como a ideia da mensagem é justamente ajudar a potencializar o resultado né? Eu é, não vi a hora e tão logo chegou esse material, quero incluir isso na divulgação, esse material do John, sobre potencializar o que Deus lhe deu como algo que também vai te ajudar e ajudar bastante nesse sentido. Né? A ideia é, é encorajar, de fato, você a não apenas adquirir o livro, eu sei que quando alguém adquire o livro, está nos ajudando com os recursos a continuar ajudando outros, mas muito mais do que adquirir. O que eu espero é que, de fato, você leia, que você estude, que você mastigue, que você se aprofunde nessas verdades que, com certeza, né, vão abençoar, vão impactar a sua vida. Então, é, é, fica aqui o, o apelo e o encorajamento. Né, não não perca a oportunidade Aproveite ainda esse momento de pré-venda Garanta já o seu exemplar autografado é, Como eu disse, né, querendo inclusive levar outros exemplares de presente Abençoar mais gente Isso também é uma forma de nos ajudar a fazer diferença Em prol aí, do reino de Deus Fica aqui então o meu encorajamento é, Talvez é, eu consiga ter ainda uns uns um 5 a 7 minutinhos tentando responder alguma pergunta relacionada ao assunto do livro. Né? Então, se algum de vocês tiver alguma pergunta ligada aí ao assunto do livro, antes da gente encerrar, eu estou disposto a falar sobre isso. Davi Alves está fazendo a pergunta... Falar em línguas traz revelação e realização? Bom, o falar em línguas é uma das ferramentas... Né, que pode nos permitir entrar nesse lugar de revelação. O lugar de revelação a gente descobre não apenas na leitura bíblica... Mas eu gosto de chamar de, de revelação quando Deus ilumina os olhos do nosso entendimento. E todo o ambiente de oração é um ambiente propício para a revelação. Né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte invoca-me que te responderei, mas não para aí, oração não é só eu peço, Deus responde, né, o Senhor diz assim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, né, muitas vezes gastando tempo em oração, seja oração em línguas, né? seja apenas orando com um entendimento, abrindo meu coração diante de Deus, o, o, o essa revelação, esse entendimento, né, de quem Deus é, de quem eu sou nele, do que ele me chamava a fazer, foi crescendo, foi ganhando terreno, foi ganhando espaço no meu coração. Né. Até hoje eu carrego assim com muito carinho a lembrança desses momentos de oração, né, onde enquanto orava de repente eu me via fazendo coisas que eu achava e considerava impossível. Eu me via pregando diante de, de, de, de multidões que para minha cabeça né, aquilo era assim impossível. Eu me via pregando e na eu me via correndo né, pelo Brasil todo, escrevendo, produzindo livros, numa época onde eu não me via capacitado para nada disso. E essa, essa revelação foi crescendo. Então, eu diria que ela tem o seu papel, a sua importância, mas a oração de uma forma geral, e não só a oração específica em línguas. Uh... Deixa eu só ver, gente, que agora veio bastante pergunta. Gente, eu estou vendo muita pergunta sobre o falar em línguas, mas a ideia não é falar sobre isso. Tá? Nós temos um livro inteiro intitulado Falar em Línguas, para que eles quiserem entender a respeito disso. Né? O, o... Algumas perguntas que estão sendo feitas né? é sobre... É... Achei uma aqui, deixa eu falar um pouquinho. Pastor, o senhor aborda no livro o posicionamento em Deus e a soberba pode crescer no interior? Sim. Né? Quando a pessoa não tem um entendimento equilibrado de força e fraqueza, ela vai descambar. Ou, por um lado, a mediocridade, né, que é, é, alguns às vezes julgam ser humildade, mas é, um, um, é muito mais uma depreciação de si mesmo. E outros, às vezes, se inclinam para o orgulho. Tanto uma coisa como outra, ela pode trazer prejuízo em relação ao entendimento de quem nós somos e daquilo que nós podemos fazer. Né? Então, acredito que isso é uma área que a gente, de fato, precisa é, é, é, de cuidado e precisa de cautela. Né, o foco do, do livro é justamente nos levar a esse entendimento equilibrado de quem nós somos e do que nós podemos é, é, é, fazer é, é, em, em Deus e ter, e ter esse entendimento né, é, é, a partir dessa compreensão espiritual. É, já dei exemplos, por exemplo, como o senhor falando a respeito de como os, os apóstolos, quando estivessem diante dos reis, que eles não tinham que ter preocupações. Né? Agora, você tenta imaginar a mentalidade da época, num mundo onde aquela retórica dos gregos tinha sido estabelecida, ninguém se dirigia né, para falar a um... A um a um rei, a uma autoridade, por exemplo, sem discursar, de, com, com eloquência. É, a palavra de Deus fala que os judeus, na hora de acusarem Paulo diante do governador romano, contrataram um orador profissional. Então havia todo um protocolo nesse sentido que era assustador. Os discípulos não eram pessoas de muito estudo. Né? você vai ver depois aparecer um Paulo, é, é, com um nível de, de, de conhecimento extraordinário mas a maior parte dos discípulos ali chamados pelo Senhor Jesus, não mas ele diz, não se preocupem né? porque naquela hora vos será dado o que falar então essa capacidade de acreditar que Deus estará conosco, que ele vai nos dirigir né? é, é, é o ponto fundamental daquilo que a gente trabalha é uma compreensão que quando ela nasce em Deus, ela vai nos levando a lugares diferentes, é lógico que a revelação é progressiva, a gente vai entendendo cada vez melhor, cada vez mais quem Deus é, consequentemente cada vez melhor e mais quem nós somos, e com isso a produtividade também vai aumentando dessa forma. Não é algo que da noite para o dia está tudo completa e absolutamente mudado, mas é, é, é um processo é, poderoso e algo que, quando olho para trás, valorizo demais. Vejo o impacto que isso teve né, na vida de todos aqueles que eu treinei para o ministério, que eu discipulei, pessoas que não se viam capazes, que não acreditavam que podiam fazer muita coisa. E hoje estão fazendo muito para a glória de Deus. Então, é isso que nós queremos dividir com vocês. Bom, eu estou não apenas com o horário chegando no limite, gente, mas a voz e a garganta, para quem pegou e entrou depois... Né? Acabei de, de sair do, do, do, do COVID, então ainda estou aqui lutando com o restinho de uma tosse, com a dificuldade de falar, mas quero agradecer aí o seu tempo, a sua participação na live, né? e quero encerrar deixando o um encorajamento para que você, de fato, possa ter acesso a esse livro, a esse material, que eu tenho certeza, vou repetir, né? vai ser bênção, vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo. Né, pela sua audiência, pelo seu carinho, é, por aqueles de vocês que já estão adquirindo né, o livro desde esse momento de pré-venda, corre lá, adquire o seu, não perde não, não deixa para depois, tenho certeza, vai ser bênção para você, vai ser bênção para nós, né, podendo ajudar e fazer ainda mais com muita gente no reino de Deus, com o recurso da venda desses materiais também. Valeu, Deus abençoe e até breve.